Como que... Olha, eu fui um dos primeiros a construir aqui. Aqui na parte de baixo, na parte de cima já tinha gente. Na parte de baixo, acho que o terceiro barraco feito aqui foi o meu filho, o filho do meu primo, depois tinha um outro do lado e o meu foi construído aqui para baixo. Ninguém mandava em nada, cada um que foi chegando foi fazendo o seu barraco e cercando um certo. pedaço de terra. Agora, ultimamente... Já não tá, a gente já não aceita mais ninguém de fora. A gente já fizemos aquele grupinho ali, ninguém entra mais. Que nem eu já saí, vivi um tempo fora, aí mas a situação apertou, voltei. Porque aluguel estava difícil, ainda perdi, perdi o serviço. E com auxílio, como é que é esse salário de auxílio doença? Não tem como eu pagar aluguel e sustentar os filhos. É aluguel de dois cômodos é 600 conto. A quem ganha 880 vai Fazer o que alimentar quatro bocas com duzentão, duzentos e oitenta quanto não dá. É. Aqui chove por dentro da casa, é, a telha, o telho a gente quebrou tudo, porque cai, cai é, abacate, aí quando chove lá em cima, desce água, entra tudo aqui dentro. Na casa dele entra mais, na minha casa ainda é um pouco mais alta, não entra. Mas na casa do Natalino entra bem mais água. É muito frio. É, foi construído por nós mesmos, manualmente. Uhum. Minha casa mesmo aí é só de... a maior parte é tábua de guarda-roupa. <risos> um pouco e um pouco mais... madeira de guarda-roupa. O Niri Mestre está me trocando metade da... É metade? É metade da casa está com um piso, com piso com concreto. E metade tá na terra, que é os quartos dos dois moleques. É ah, porque aqui eu não comprei. Um, não, meu não, marido assim. vai, ia comprar um móveis, então. a gente não vai comprar porque não, não para humano. Aqui. Eu ganhei um guarda-roupa novinho, não, deu, não durou nem uns seis meses aqui. Não dá porque é, é muito úmido. Aí quebra tudo, a gente não tem nada aqui, quase. Se você olhar, a gente não tem quase nada. Lá vai ter melhor, graças a Deus. Nós, a gente vai, vai melhorar lá a vida nossa. Da segunda vez agora foi no começo, acho que um ano que eu estava morando aqui já veio também fazer o cadastro. Eu fiz o cadastro e aguardando lá até agora. Documentação, já levei tudo, pedido, entreguei lá. E agora está, como diz está na mão deles agora, quando que ele vai sair ou um... Ah, eu acho que vai ser, eu acho que pelo menos uns 90% vai melhorar. Não vai ser totalmente porque o terreno, eles são acostumados com terreno grande, como um e lá não vai ter espaço mas eu acho que vai melhorar bastante olha de preferência meus moleques queria ter ficado queria ficar por aqui não né? já, já conhece todo mundo mas chega lá no lugar que não conhece ninguém vai misturar gente né? gente daqui gente de outro lugar até se adaptar mas ah, a falar que teria que mudar mas por nós mesmo a maior parte não queria ser aqui é porque tem, tem aqui embaixo tem uma casinha Lá em cima, eu tenho umas par de casinha. E esses um que construíram já vai perder tudo. O material, o material que fizeram vai se perder. E lá, como diz vai começar do zero. né Começar a pagar como se o direito aqui eles não tem nada. Sei lá. Então, aqui uma vez eu ouvi falar que ia ser uma praça. Porque eles vão emendar. E uma avenida entrando no, aqui no Jardim São Marcos. Avenida, porque aqui é perigoso, né? Avenida, não sei se vocês já viram a avenida daqui do lado, é, eu acho perigosa. Então eles vão fazer uma avenida. Eu acho que eles vão fazer ou a praça ou a avenida. Se É, que a maior parte daqui da área são catadores de reciclagem. A maior parte. Vai, como, onde que vão estocar essa, esse material aí? Não tem onde estocar lá. Catar e vender. Muita gente vai acabar vendendo, trocando por causa disso e voltar para a área verde. Do mesmo jeito que eu estou vivendo aqui, eu vou viver lá. né Só que lá, como dizer é gaiola. Eu prefiro mais uma casa térrea um espaço meu, do que morar num lugar onde né? só tem só aquele quadrado para você ficar dentro. Né? Então, lá tem a creche, já falaram que é garantida as creches, a escola deles é garantida. Só a escola, a escola de ensino médico é um pouquinho mais longe, mas lá daí eles vão dar um passe, né? Mandar passo para levar, mas com, se for lá, ensino médio. E posto de saúde, atravessou a avenida da frente e já tá no posto de saúde, é rapidinho, é pertinho lá. O segundo lugar agora é melhor a localização, né? que é bem mais próximo da cidade, que é no Jardim Betânia. Mas é, o primeiro, a gente foi sorteado para o Carandá, que era longe de tudo, era um, tipo um bairro afastado, tipo. Brigadeiro Tobias, tipo Éden, tipo Cajuru. Não tinha estrutura, não tinha Só que lá não tinha nada disso perto, não infraestrutura nenhuma, nem escola, posto de saúde, não tinha nada. Agora aqui, como diz, é, no Jardim Betânia já é mais próximo de tudo, postinho de saúde, essas coisas. Só que o prazo que eles deram para nós sair, já tá vendo, o último prazo já foi vencido, que é disse que até era 15 de maio. Né? E é modo todo mundo já tá com a, com a chave do apartamento na mão, só que... Só vai adiando, adiando. A gente vai lá passa direto lá, a gente vê, tá bonito pra caramba lá. E são três, são três, é 416 apartamentos, é vermelho é pra caramba, mas é tudo de área de risco e aluguel social, né? Então tá tudo garantido, mas as escolas de crianças vão ver lá Isso é a hora que já vai ter a escola já. posto de saúde vai estar tá tudo garantido pra eles lá. Tá tudo bonitinho, já. Né? Vai fazer quatro anos ainda, quatro anos. Quatro anos. em abril agora faz quatro anos. Olha moço, é, é um lugar bom, não é um lugar ruim. Só que o povo, eles colocaram muita favela num lugar só, então tem várias culturas. Tem uns que respeitam, tem outros que não respeitam, tem uns que já cuida, outros já não cuidam, não tá nem aí com nada. Nada. Porque lá a garagem é assim, um grudado no outro. Aí a mãe vê a criança em cima do carro, quebrando o carro, Pai de conta que não enxerga. É a gente que tem que sair para poder chamar atenção. Mesmo assim, a mãe só dá um, um puxãozinho assim e já vai de conta que não é nada. Ó, no começo foi meio ruim. Demorou para a se acostumar, porque lá não tem nada perto. É escola, longe, ela, que eu moro ali no, na Avenida Ipanema, ali indo para a Feira da Breveia. Aí ela sai dali para estudar lá no São Bento, só em dois. E andando, quer ver? é uma distância bem longe, uma meia hora de caminhada. O posto de saúde eu saio dali do, do Caguaçu para pegar lá no Lopes Oliveira. É longe. É longe né? creche ali perto, não tem creche ali. É eu perto, morava né? por aqui, aí o posto, acho que 15 minutos né, aí no posto. Escola era encostado perto, não tinha muita burocracia. Uhum. O PA era bem de pertinho. É, o PA também era perto, não tinha muita, muita dificuldade. Um, um não, era dois, tudo unido. Tudo unido, um cuidava das coisas dos outros. E se eles, vamos fazer conta assim, se eles pegasse aquela favela ali no Júlio, colocassem um bloco só. Aí a convivência seria melhor. Só que lá é assim, eles colocaram Vitória Regi, colocaram são, são André Balão, Santo André, são... colocaram Júlio de Mesquita, colocaram Santo Abaro. Então são várias pessoas, Central Nova Parque. Esperança, Central Park, É um condomínio com 30 blocos e são 480 famílias. Lá mesmo, lá tem um condomínio que você é obrigado a pagar lá. Lá do, das 480 famílias, o muito que paga é cento e pouco. E daí nesse caso tem que paga água no caso, a água é a gente que paga, o condomínio. Aqueles que não pagam, não pagam Então, pagam Estão pagando água para eles, água para eles, entendeu? Então vocês acabam pagando para. Acabam é. pagando para quem não tem responsabilidade ainda no caso. E tem aquele jogadinhos que fica lavando o carro, monta lavar rápido, lá e, lá, e você não pode reclamar. E lá tem um, tem um síndico, tem as regras, só que ninguém segue a regra. Ninguém segue regra, faz o que bem na, é A mesma cultura que trouxe a favela ali não mudou, não mudou não quer mudar e não deixa ninguém mudar que está do lado. Mas tem alguma assistente social? Alguém que não, lá acompanhando? não. Não, lá, eles colocaram. lá, pra lá pra nós, que é culpa nós, não acompanhar durante um ano. Só que né, mudamos para lá, ninguém mais acompanhar. É Mas ninguém foi, depois nós mudamos, ninguém vai foi lá. Eles só removeram, colocaram lá e largou a deslarar. Cada um se virou do jeito que pode. Entendeu agora? Ela aqui ó, ela raspa um esse peito. pelo aqui não pra... É a primeira, hein? pra fazer tosse. Não é a primeira, eu catei escorpião, o meu marido matou um escorpião no pé do meu filho. Nossa, isso é perigoso né? Daquele escorpião vermelho que tem menino, sabe? Oh. Tem Mas aí pra mim não tem nada né? Então, como é Nossa que você faz? Senhora. Cobra, né? Cobra. Faz... <risos> cobra. cobra! faz tempo, aqui. você achou? Oi? Vai fazer uma semana já tá